Alô, boa tarde, boa tarde, gente. Obrigado por terem vindo. A gente vai falar um pouco aqui como é que as nossas, nossas empresas podem sobreviver a esse século que, tá, que nós estamos começando a viver. Né? Quem aqui é CEO, CTO, CFO de, de startup? Baixo, né? Já perceberam que a startup começa já com CEO, né? Tem CEO, CTO, CFO, não deba nada. Embaixo, mas tem o C-level, todo montado. Mas vamos lá. Primeiro vou me apresentar, meu nome é Paulo Rogério Foina, eu sou físico, né? ninguém é perfeito, mas tenho aí uma carreira grande na área de computação, ciência da computação. É... Eu fiz um monte de coisas na vida, né? comecei sendo rip, naquela época eu tinha cabelo e era grande. Né? E Fiz mestrado, doutorado, pós-doutoramento, professor universitário, empresário, fui bailarino clássico, bailarino de dança flamenca, agora para de não dá mais para ser um clássico, né? não tem um jeito se eu levantar uma bailarina eu desmonto, minha coluna fica vai para o espaço então, e, e sou motociclista um é que eu acho que as duas coisas que eu faço bem na vida eu acho que faço bem é dar aula, gosto e andar de moto é, então é só para ver que eu já passei por tudo, fui empresário, fui presidente de empresa, fui executivo tenho minha própria empresa, tenho uma empresa pequena desde 86, o que é uma, um mérito, né? Empresa que sobrevive mais que cinco anos no Brasil é um caso raro. Então eu tenho aí uma experiência larga para poder passar para vocês como a gente faz, como a gente deve fazer para que nossas empresas consigam sobreviver por mais tempo. O que faz uma startup ser legal? Não, uma empresa que está nascendo. Por que ela é legal? É moda, né? É uma delícia, startup é uma maravilha. Por quê? Você mexe com inovação, ela é flexível, eu posso mudar o que eu quiser na hora que eu quiser, não tem nada, não tem nada me segurando, não tem histórico, não tem conselho da administração, não tem conselho curador, não tem nada. Tenho toda a liberdade para fazer o que eu quero. Isso faz a startup ser legal. Motiva a gente a começar e dá aquele gás, né, para a gente tocar para frente. O que ela é? Ela é uma semente de uma coisa nova, de uma coisa que pode estourar a boca do balão, né? pode ficar muito grande, pode ficar, poxa, maravilhosa a gente ver, de fato, a gente poder ficar rico. Que é o que a gente quer, né? A gente não abre startup para ficar pobre, a gente abre para ficar rico. E é bom. Mas ela pode também, ela vai se tornar grande, pode se tornar rígida, pode se tornar lenta e pode se tornar tradicional e chata. Então, gente, vocês já começaram com o C-Level, o nível gerencial, o nível executivo, é coisa de empresa antiga. Nós precisamos mudar formato de empresa, não é só produto ou modelo de negócio. Nós temos que inovar também na forma com que a gente organiza a empresa. O modelo tradicional de ter CEO, CTO, CFO, CEO, CTO, e dali embaixo os nível gerenciais e depois lida aquela, aquela hierarquia toda, isso é para a empresa antiga, empresa do século passado. A empresa moderna não pode ter isso, senão ela vai perder a agilidade, vai perder a flexibilidade, vai perder a capacidade de inovar e vai ser chata. Gente, nós vamos trabalhar em empresas, nós trabalhamos em empresas 8, 12, 15 horas por dia. Na área de tecnologia tem uma lenda que a gente trabalha 8 horas por dia, mentira. Você sabe a hora que entra, não sabe a hora que sai. Você passa mais tempo na tua empresa, com os teus colegas, com o teu chefe, do que você passa com a família. Então, tem que ser um lugar muito legal para trabalhar. E se for uma empresa de alta tecnologia, ou uma empresa de base tecnológica, uma empresa inovadora, uma empresa que trabalha com coisas que você não tem certeza se vai dar certo ou não, aí tem que ser mais legal ainda, porque o risco é muito grande. A pressão é muito grande. Não é? Os concorrentes teus são muito agressivos. Então tem que ser legal. Senão, não vale a pena. Manual de sobrevivência. Legal, como é que eu faço então para a minha empresa durar vários anos? Continuando sendo legal, né? sendo boa para se trabalhar. Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ser inovador, tenho que ser flexível, eu tenho que ser sustentável. O que é isso? O que são essas palavras? Se eu não, for, não tiver isso e não for, além de tudo, é, socialmente responsável... Minha empresa não tem futuro. Então vamos ver cada um deles. O que é propósito? Para que a tua empresa existe? Se ela assumir, alguém vai reclamar? Se nem reclamar, você não tem propósito, você não tem sustentabilidade até comercial. Quer ver um exemplo? Não cortaram a verba das universidades, não é o papo do momento? Tem alguém preocupado com isso sem ser estudante e professor universitário? Não. Por quê? Porque a universidade passou os últimos 20 anos em greve, né? A gente está de costas para a sociedade. A gente não prestava serviço, não prestava conta, não falava o que fazia. E faz muita coisa. Só que não está bem aí. aí. Na hora que corta o dinheiro, fala, não, mas eu faço. Ah, agora, meu filho, a má fama chegou primeiro. Para que, que você serve? Para que, que a, tua, a tua empresa serve? Qual o propósito dela? Não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é obrigação, né? porque senão você fecha aquilo e abre uma, uma, uma ONG. você quer ganhar dinheiro, você quer fazer o que para a sociedade? Qual é o teu mote? Você quer ajudar a acabar com a fome? Resolver problemas de, de, de água? De crise hídrica? Melhorar a educação? Melhorar a saúde? Qual é o teu propósito? Não é um produto. O produto é como você vai realizar o propósito. Mas qual é o teu propósito? Tem um propósito na tua mente. Tem um propósito declarado para todo mundo. Todo mundo sabe o que você está fazendo. Todo mundo sabe para que lado você vai. O produto é acidente de percurso. A gente muda a qualquer hora. Eu dei uma consultoria para uma empresa de fabricante de persianas, isso já temos oito anos, e eu perguntei, escuta, para que, que serve a empresa? Falei, a gente faz persiana. Tá legal, quando inventarem o vidro que muda de cor eletronicamente, o que, que você fazia com as persianas? Falei, é, tem que fechar. O negócio dele não era persiana, era fazer desenvolver, oferecer produtos que regulavam a luz no ambiente. O propósito dele é dar mais conforto para as pessoas. Perciano é um jeito, é um produto para fazer isso. Mas ele pode vender o um vidro eletrônico, ele pode vender panô, cortina, o diabo. Que regule a luminosidade do ambiente. Então descubra o propósito. É um propósito que move a tua empresa para o futuro, independente do produto. Se eu fosse uma empresa de táxi, eu estava ferrado, né? Com o Uber. Agora, se eu for uma empresa de mobilidade, eu posso até virar Uber. O produto, a forma com que eu entrego o meu propósito, pode mudar conforme a tecnologia vai estando disponível. Inovação. Eu, a empresa nasceu porque você teve uma ideia genial. Seja produto, seja é, modelo de negócio. Isso fez a empresa nascer. Se você entrar nos meandros administrativos tributário, Você vai brigar, vai ser, fazer sua contabilidade, pagar teus impostos, apurar resultados, de contratar pessoas, você vai deixar de ser criativo. Continue fazendo o que você sabe fazer, o que levou você a criar empresa, foi criar coisas, inventar coisas, ser criativo. Continue fazendo isso. Isso é gostoso. Isso move a gente. Vocês já acordaram de madrugada com uma ideia boa na cabeça? Não, a gente acorda de madrugada com ideia boa, isso é legal, agora acordar com um pesadelo é triste, né? É difícil voltar a dormir. Eu continue sonhando, continue tendo boas ideias. Ah, mas eu tenho que fazer contabilidade de folha de pagamento, pagar os impostos, tem, tem, mas tem gente que gosta disso. Então, contrate logo, não vá você querer fazer tudo isso. Eu ajudei a fundar um instituto de pesquisa em São Paulo, na USP, e nós éramos três pesquisadores, né? todos bastante renomados, etc. Aí conseguimos um dinheiro da FINEP para montar o Instituto. Né? E podia contratar duas pessoas. A primeira pessoa que nós contratamos foi um contador. Aí eu perguntava para o, para o coordenador do Instituto, né, o, o nosso mestre. da você vai contratar um contador? cara? só tem dinheiro para contratar duas pessoas, você vai queimar um com um contador? A gente está precisando de pesquisador. Ele falou, olha, pesquisador aqui na universidade, você balançar a árvore e cai um monte. Agora, a contabilidade ninguém sabe fazer, nem eu. Então, vou trazer um cara que sabe fazer isso, porque na hora de prestar a conta é que eu vou ter problema. Não é na hora de fazer a pesquisa. Por incrível que pareça. Então, tem essa parte burocrática. Precisa ser feita? Precisa. Precisa tomar cuidado com ela? Precisamos. Porque senão você vai ter um problema tributário e isso pode te quebrar. Mas, contrate pessoas para fazer isso. Não deixe de inovar. Uma das razões que as nossas startups não sobrevivem por muito tempo... É que ela nasce com uma ideia genial, um produto genial, lança o produto e o, o criador tem que mergulhar na contabilidade, no contas a pagar, brigar com o gerente do banco, com o aluguel da sala, com o pessoal da limpeza, cafezinho, contratar gente e parou de produzir, parou de criar. Seis meses depois vem um concorrente que oferece o mesmo produto por metade do preço e ele não fez nada de novo, ele vai quebrar, porque agora ele vai disputar preço. Ele não conseguiu fazer algo novo porque ele estava mergulhado nessa loucura que é o Brasil. O Brasil não é para amadores, né? O Tom Chubin já falava isso. A gente tem, um, tem uns negócios... Só fazer um, contar um caos aqui para vocês. Todo mundo conhece a Feirinha do Paraguai? Tem alguém que não é de Brasília aqui? Não. Você já viu falar na Feirinha do Paraguai? Já, né? Pois é, eu era diretor de tecnologia de uma empresa, de uma multinacional onde todos os outros diretores, exceto de RH, eram canadenses, aqui em Brasília. E o diretor de, tele, de telecomunicações, era um cara famoso no mundo, na área de telecomunicações, ele voltou do Japão trazendo um notebook, um Toshiba, estado da arte, o mais moderno que tinha, era o xodó dele. Deu uns três meses, o disco rígido do notebook cranchou. Travou tudo, ele ficou desesperado, né? Ele me chamou, falou, doutor Paulo, meu disco aqui deu um problema, tal, tá? eu olhei e falei, é, foi para o espaço. Você conhece alguém que pode levar o notebook para consertar no Japão e trouxer, trazer de volta? Ele esquece, se for, não volta, cara. Você entrou porque era mala diplomática, ele era assim, a comercial. Você entrou por mala diplomática, se eu mandar alguém, você não volta aqui no Brasil, esquece. Então, como é que eu faço? Eu falei, olha... Não tem assistência técnica da Toshiba, mas de repente lá na feirinha do Paraguai a gente consegue. Ei, feirinha do Paraguai? que é isso? Bom, é um lugar que tem aqui, que tem material importado, contrabandeado, sem brincadeira. Está na sala dele, só eu e ele, porta fechado. Ele começou. Contrabando? É! Você sabe onde é? Eu sei, ali perto do Ceasa. É um lugar tranquilo, assim, todo mundo sabe... Como todo mundo sabe? É a área que o governo deu. O governo deu área para contrabandista? Deu. Mas não é perigoso? Não, a polícia toma conta. Ele falou, como que eu tenho uma área? O governo deu uma área para contrabandista e a polícia toma conta. Aí tem seis meses de garantia, tá? Pior que tinha. Vamos lá, na semana seguinte trocaram o disco rígido dele. Ele não acredita até hoje. Eu tenho que explicar para ele depois que era feijoada, eu desisti, porque ele já viu, né? Não ia dar certo. Esse é o Brasil. Nós temos uma loucura. É, se, alguém, se algum de vocês trabalha ou pretende uma empresa que atua no Brasil inteiro, vocês têm ideia de quantas normas e leis vocês têm que seguir? Já, já pensaram nisso? Uma empresa que atue no Brasil inteiro, tenha filiais no Brasil inteiro, tem que atender 17.813 normas. Normas e leis. 17.813 ou seja, com certeza, você está ilegal em algum ponto. É só o fiscal adequado chegar, você vai estar ilegal. Vai levar multa. É impossível. 17 mil normas e leis, é impossível você ter certeza que está tudo legal. Esse é o Brasil. Você vai precisar de alguém para tomar conta disso. Se você for tomar conta, a tua empresa vai ficar só fazendo contabilidade, administração e contas a pagar, e tributo, e não vai fazer o que você nasceu para fazer. Ser criativo, ter boas ideias. Opa, isso aqui está indo mais rápido que eu. Flexibilidade. Olha lá, aquele granograma. Lindo, né? Parece empresa pública. Esquece, gente. Isso vai sumir. Empresa moderna não tem colaborador, tem dono. Todo mundo é dono. Não precisa de chefe. Quem é dono não precisa de chefe. Então imagina uma empresa que é isso aí, ó. A empresa se reúne e volta na mesa, todos os colaboradores, todos. Ah, mas tem os 50. Põe os 50. Uma mesa grande, pô. Esse é o teu problema. Sem chefe, sem líder, chama-se DAO, Distributed Authority Organization, Organizações de autoridade, de autoridade Distribuída. Ah, mas isso é sonho. Não é sonho, não. Tem uma empresa em São Paulo, uma metalúrgica, que coisa mais, mais porreta que metalúrgica, coisa pesada, né, o cara que mexe lá. a metalúrgica do Ricardo Semler, quem lê o livro, ele é autor do livro Virando a Própria Mesa. Já tem 25 edições esse, esse livro. A empresa dele não tem chefe. Tem ele o dono e todos os demais donos. É uma metalúrgica, uma mecânica pesada. Tem 700 funcionários. Sabe quem é que decide o salário deles? Eles. Sabe quem decide o que vai fazer ou não? Se vai atopar uma, uma encomenda ou não? Eles. Eles foram escolhidos porque eram, antes de tudo, responsáveis. E eles sabem que se eu escolho, se eu resolvo aumentar muito o salário de todo mundo, a empresa quebra e fecha e eu estou desempregado. E essa é a empresa do futuro. É a empresa sem nível gerencial. Todo mundo é dono da empresa. Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou gerenciar? Você vai ter sistemas inteligentes, sistemas especialistas, redes neurais computação cognitiva, que vai fazer esse trabalho de atribuição de tarefas, verificar se está tudo acontecendo de acordo com o que tinha que acontecer, que vai fazer a contabilidade, que vai fazer tudo isso. Acaba com o nível gerencial. Vocês estão construindo uma empresa agora. Não crie gerentes, não crie líderes, supervisores. Contrate donos. E o dinheiro que você ia pagar para o nível gerencial, você aumenta o salário dessa negada. Aí você escolhe os melhores. Todo mundo vai querer trabalhar para você. Quem assistiu a palestra anterior falando sobre a qualidade de um líder, ela falou muito disso. Faça com que a pessoa tenha pertencimento à empresa. melhor que ter pertencimento é ser dono dela. Seja dono da empresa. Não tenha colaboradores. Aí você vai ter uma empresa para o futuro. Vai estar todo mundo brigando. Eu participei uma vez de um processo de demissão complicado. É só contar a historinha para situar o problema, o tamanho da encrenca. Em final de setembro, a empresa tinha atingido as metas comerciais do ano, ou seja, tinha estourado a boca do balão. Então, o presidente chamou todos nós, os diretores, e falou cada um pode pegar uma verba de X e levar a sua equipe para comemorar o fato de a gente ter atingido as metas comerciais. Aí eu levei o meu pessoal lá para o Beer Halling, que está é em São Paulo, é o um restaurante alemão, e chamo o caco de cerveja, comemos... Chucrutis, dançamos polca o cara o dia inteiro lá. Dia 18 de novembro, o presidente chama todo mundo de voto, os diretores, e fala assim, então, nós estamos quebrados, representar, entrar em falência, a gente precisa reduzir 40% dos custos, inclusive pessoal. Como é que você explica para um cara aqui em outubro? Nós comemoramos, está estourando a boca do balão, fizemos uma festa enorme, e agora a empresa está quebrando. Eles acharam que beberam muito na festa, né? Abusei, pô. Só pode ter. só pode. Porque era um problema contábil, demorava para contabilizar É um. A gente descobriu mais tarde qual era o problema. Mas o problema era... o meu agora era demitir 40% da equipe. Todos os diretores tinham que demitir 40% do quadro de pessoal. E a demissão ia sair a 10 de dezembro. Perto do Natal, cara. É duro. Na reunião de diretores, o, o diretor de RH falou o seguinte, quem demite sou eu. Vocês não vão demitir ninguém, eu demito. Não, mas como é que você demite? Eu sei que eu vou demitir. Se você sabia de alguém que tinha que demitir, você devia ter demitido. Não é agora. Aí, concordamos, no dia 10 de dezembro, todos os diretores, eu recebi em casa, eu vou falar um negócio que eu acho que a maioria não conhece, transparência. Era os não tinha powerpoint naquela época a gente trabalha com projetor então o negócio chama é transparência uma, um filme plástico transparente a gente põe no retroprojetor bem, recebi um pacote de transparências explicando lá tinha história que a gente ia contar para os que iam ser demitidos no mesmo envelope tinha todas as carteiras de trabalho já assinadas e cada um com uma carta de apresentação, de recomendação do presidente da empresa individual, naquela época não tinha impressora já de tinta, o cara assinou todas elas Aí 10 horas, porque tinha filial em Manaus, e lá tem uma hora de fuso horário, então 10 horas chamamos, todos os diretores ao mesmo tempo, Ninguém, não vazou nada, ninguém contou nem para suas namoradas e para suas mulheres. Ficou um segredo absoluto. 10 horas chamamos todo mundo que ia ser demitido, enquanto eu explanava a história que eu tinha que contar, minha secretária chorando e recolhendo os crachás de cada um, entregando a carteira de trabalho. A história explicava por que a empresa estava quebrada, qual era o motivo, e por que eles tinham sido escolhidos. E a regra da demissão foi a seguinte, vai ser demitido quem mora com os pais, quem tem auto, não, precisa, não tem família, não tem nada, e que pode ser rapidamente empregável. Então, jovens que moravam com os pais, ou seja, aquelas pessoas cuja demissão ia impactar socialmente o mínimo possível, eram demitidos. Em contrapartida, as pessoas mais idosas, com profissões que era difícil de ser recolocada não foram demitidos. demissão é ruim, é ruim. Mas todo mundo entendeu a lógica, e foi justa, e foi transparente. Não teve perseguição, não teve nada. Aí saíram, voltamos à tarde, então isso foi de manhã, todo mundo já foi dispensado direto, mais na área de tecnologia, né? você não tem aviso prévio, né? você dispensa aviso prévio. Aí, à tarde, eu chamei para a segunda parte da reunião, que é o pessoal que ficou. Os 60% que ficou. Então, eu expliquei a mesma história para eles, expliquei por que eles ficaram e não foram demitidos. E que agora nós íamos ter que trabalhar com os 100%. Agora, eu precisava que todos eles fossem donos da empresa. Vão arregaçar a manga e vão trabalhar pelos 40% que foram embora. Conseguimos recuperar a empresa. Desgraçadamente... Em, cada diretor teve que achar emprego para quem estava sendo demitido. Né? Eu fui o, o diretor que demorou mais, 45 dias. Eu tenho um, um chefe de operação que demorou para ser recolocado. Mas todo mundo foi recolocado com salário maior do que ganhava na empresa. Então, todo mês eu tinha alguém entrando na minha sala e chefe, vai ter outra desse, desse mês se for Me coloca na lista, tá? Olha que legal. É, foi trans, é um negócio complicado, demissão em massa... Isso pode gerar um impacto brutal na empresa. Foi extremamente bem conduzido, com transparência, e, eu depend... e passamos a depender dos poucos que ficaram. E aqueles que ficaram fizeram o trabalho da certo e a empresa saiu do outro lado. Isso é você ser dono da empresa. Isso é ter pertencimento à empresa. E como houve transparência, todo mundo concordou com as regras que foram dadas. Então, mantenha a equipe pequena, enxuta, organização plana, nada de, daqueles organogramas malucos. Isso não tem mais tempo para isso. Você perde mais tempo comunicando do que trabalhando. Sustentabilidade. Sustentabilidade é o seguinte, a empresa tem que ser sustentável financeiramente. Óbvio. Senão ela quebra. E se quebrar, não adianta nada disso que nós estamos falando. Ela tem que dar dinheiro. Ah, mas eu tenho uma, um instituto sem fins lucrativos, uma empresa sem... Fins financeiros, tem uma ONG, tem uma escola. Legal, cara, ela tem que, dar, tem que dar dinheiro. Você não vai distribuir lucro, tudo bem. Mas ela tem que dar rédito positivo, ela tem que sustentar. Não adianta ficar esperando que o governo vai te ajudar. Não vai mais. Você tem que dar dinheiro. Então, tem que ter sustentabilidade. Ela tem Financeiramente, ela tem que parar em pé, sozinha, sem depender de ninguém. Ela tem que ter ambientalmente sustentável. Não dá mais para a gente agredir o planeta. Em 1980, nós batemos a taxa de consumir um planeta por ano. Nós estamos consumindo hoje 1,2 planetas por ano. Ou seja, 20% acima do que o planeta consegue repor. Desde 1980 até agora. Ou seja, nós já temos um negativo, aí, um saldo, né? já sacamos a descoberto. Já estamos no cheque especial desde 1980. Se a gente parasse de agredir o planeta e fosse sustentável, nós vamos demorar até 2050 para zerar a conta de novo. E nós não estamos fazendo isso, né? estamos continuando a agredir o planeta. Então é obrigação nossa, como empresários ou como trabalhadores, colaboradores, donos de empresa, sermos sustentáveis em todo o caminho, tudo. A embalagem que você usa é reutilizada? Você recolhe o produto que você vendeu, que não serve mais? Você recolhe a embalagem, o que você faz para ter um planeta mais sustentável? E sustentabilidade social. O que você está fazendo para a sociedade que está acomodando a tua empresa? Ah, mas eu, eu, eu não estou fazendo muita coisa, mas também não atrapalha ninguém. Como que não atrapalha, cara? Você põe uma empresa, o que vai dar de estacionamento em volta da, nas ruas em volta, não é brincadeira? Até isso atrapalha. Então, o que você está fazendo para trazer de vantagens para a sociedade onde você está. Você está contratando pessoas da sociedade? Você está contratando serviços, dos prestadores de serviços daquela, daquele, do teu bairro? Você está ajudando a cuidar da praça, da escola? Ah, Mas isso é coisa do governo. Não é não, gente. Isso é nosso. É assim que a empresa ganha é, respeitabilidade no meio em que ela está. Ela vai ser protegida por isso. Há 20 anos, eu sou de São Caetano do Sul, do ABC Paulista. É, tinha um, um bairro lá, que é um bairro extremamente pobre e muito violento. Tinha uma escola que vivia com problemas, piores indicadores educacionais, sempre depredada, sempre com problemas, tráfico aquela era um, complicado, ninguém queria, nem prefeitos, nem época de eleição, prefeito passava, o candidato passava por lá. Aí nós reunimos, a gente criou um projeto chamado Fênix, nós reunimos os comerciantes e empresários do bairro, uma cidade que não seja Brasília, você tem mistura né? de casa, comércio, indústria, tudo no mesmo bairro. Nós reunimos todo mundo e falamos, gente, vamos recuperar a escola. Vocês vão dar uma contribuição mensal, pequena, e nós vamos recuperar essa escola. Nós vamos fazer mais, não é recuperar. Essa escola vai funcionar 24 horas por dia. Nós vamos colocar médico na escola duas vezes por semana, pago pela gente, para atender a comunidade. Nos 20, 24 horas que ela vai funcionar por dia, ela vai dar aula de corte e costura, de vigilância, de mecânica de automóvel, para os pais dos alunos. Vamos dar atividade para os alunos e para os irmãos que não têm o que fazer, fora do horário, do horário escolar. Reformamos a escola inteira e, e estabelecemos meta de desempenho para os professores. Então o professor ganhava uma bolsa paga pelo projeto, conforme o desempenho da turma dele fosse melhor do que o, o semestre passado. Resultado, depois de dois anos, a escola ficou sem nenhum vidro quebrado. Porque se alguém chegasse lá e puxasse o muro da escola, viu? o pai enchia o garoto de porrada. Porque aquela escola já não era mais da prefeitura, era da comunidade. Os jovens ficavam jogando bola, usavam a quadra de esporte, não só para educação física, mas também para, para, para a prática de esportes mesmo. Independente de ser aluno ou não da escola. O atendimento médico teve fila nos primeiros, primeiros meses e depois acalmou, porque se atendeu aquela demanda reprimida. Era médico pago pelo projeto. Coisa deu tão certo que o, dois policiais da Ronda da Municipal ficavam o tempo todo lá na escola, porque estava legal a escola, tinha cafezinho, tinha água gelada. Nós fizemos uma casinha para eles, um, um escritóriozinho, e eles passaram a despachar de lá. Pergunta se teve violência na escola. Acabou com o tráfico, acabou com tudo. O nível de escolaridade aumentou. Os indicadores de desempenho melhoraram tremendamente. Ficou uma das melhores escolas da cidade. Num bairro extremamente pobre e perigoso. Acabou. Quando você envolve a sociedade em volta, você, tua empresa passa a ser parte da sociedade. Não é alguém que está lá para ganhar dinheiro explorando os caras. Você passa a ser parte daquela sociedade. E responsabilidade social, como eu estava falando, é... Todo mundo faz parte do teu negócio. Não é só você e teus colaboradores. Os teus fornecedores, o teu parceiro, a empresa vizinha, teus concorrentes fazem parte do negócio. Eu assessorei um grupo de empresas aqui do DF de se juntarem, empresas concorrentes, de se juntarem para desenvolver um projeto para criar um produto inovador para todas elas produzirem. Porque assim todas elas tinham condições de competir no mercado nacional. Porque senão não saía de Brasília. Concorrente às vezes é bom. Traz para dentro da tua empresa. Escuta o que eles estão fazendo. Fornecedores e os próprios colaboradores. Bem, mensagem final, porque nós somos estartupeiros, né? Tem que ser rápido. Acho. Seja simples. Seja ético. Não dá mais espaço para quem não é ético. Isso não é só porque tem o Lava Jato, não. É porque não dá mesmo. A sociedade sabe disso. E você vai perder espaço seja audacioso. Cara, fazer o que todo mundo faz é fácil. E você não ganha dinheiro com isso. Você vai ganhar dinheiro quando fizer aquilo que ninguém faz. Aí a coisa fica legal. Você não tem concorrente. O preço você define. Quando você faz o que os outros fazem, o preço quem define é o mercado. Quando você faz uma coisa que ninguém faz, ninguém fez, ninguém sabe o preço daquilo, aí você define o preço. Seja inovador. E para isso... Seja simples, mantenha uma empresa simples, ágil, pequena. Tem então, um, um tal de número de bar, é, do bar. Ele, do bar, um pesquisador americano que descobriu, percebeu, que as comunidades, desde o tempo do Paleolítico, é, eram no máximo de 150 pessoas. E esse número ficou chamar, sendo chamado de número de do bar. É, A quantidade de pessoas que você consegue se relacionar diretamente. Limita a tua empresa. 150. Pô, mas se uma empresa tiver 1.500 pessoas? Pô, abre 10. É mais... Aliás, recomendação, não cresça. Se você deixar de ser... Se você é microempresário, você tem tudo de bom na vida. Quando você virou pequeno empresário, você se ferrou. Você vai ter todos os ônus de uma grande empresa e nenhuma vantagem de ser microempresário. Você está no pior dos mundos. Então tem que ter custo de contador, advogado, etc. Que uma grande empresa, isso é um custo marginal, mas para você vai pesar. Então, se a tua empresa cresce muito, faz um spin-off. Cria outro. Divide o trabalho. A melhor coisa é ser pequeno. É eu que diga, né? E seja responsável. Socialmente, ambientalmente e tudo mais. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Meu tempo vai acabar daqui a pouco. Era isso. Perguntas? Perguntas? Não? Olá, boa noite. É, como inovar num tempo de crise? Pô, não tem crise, cara. Aliás, já, já deve ter ouvido falar que em, em japonês o ideograma de crise é o mesmo de oportunidade. Se tem crise é porque tem um problema. Se tem um problema... Se você achar a solução para aquele problema, você está ganhando. É só... Cara, eu já passei por tanta crise, você não imagina. Sou de um tempo que a inflação de 80% ao mês. A gente trocava de ministro e de moeda duas vezes por ano. Mais do que eu troco de cueca. Então, cara, então, não tem. Crise é passageira, é um problema passageiro. O que você tem que fazer é se reinventar a cada crise. Procure, a crise, a crise traz uma oportunidade. Hoje a gente tem um monte de oportunidades aparecendo. Agora você tem que sair, tem que arregaçar a manga. Né? A solução não cai no colo, você tem que buscar. Tá? E ser inovador é, começa a pensar fora do que você faz. Né? Eu costumo, eu gosto, eu sou mentor aqui de startups, é, e é legal porque você traz de uma visão de, um determinado, de uma determinada indústria para resolver problemas de outra indústria. E, às vezes, o cara daquela indústria não tinha pensado nessas ideias que outras indústrias já resolveram. Né? Então, isso é sempre um exercício bom. Converse com as pessoas. Uma coisa que a gente não costuma fazer, o empresariado brasileiro tem isso de ruim, é ficar fechado em si próprio. Converse com as pessoas. Converse até com o teu concorrente. Se abra. Fala, cara, eu estou com esse problema. Como é que a gente pode fazer? Eu tive essa ideia, o que você acha? As ideias só são ideias boas quando elas circulam, quando elas crescem. Senão você vai tentar e não vai dar certo. Vocês viram um... Eu recebi essa semana um videozinho no WhatsApp do comedor de de, para cachorro estressado. Receberam isso? Já, alguém recebeu? O, o cachorro estressado ele come muito rápido. E isso faz mal para ele. Chega a entupir o sistema digestivo, etc. Então o cara teve uma ideia genial de fazer um, uma, um comedor, naquelas né? vasilhas, cheia de reentrâncias de tal forma é que o cachorro não consegue enfiar a língua e trazer muita comida de uma vez ele tem que pegar o de pouquinho aí está o filme né, do, do, do, do teste de mercado tá, bota um negocinho cheio de comida o cachorro lá tenta de um jeito, tenta do outro pegou, morde aquilo, vira de ponta cabeça joga tudo no chão e come no chão cara, pergunta se ele tivesse perguntado para o cachorro ia saber que aquilo não ia dar certo percebe? então converse com as pessoas converse com todo mundo mais perguntas? Isso aqui já fez 10 quilômetros só hoje. Boa tarde. É, falando sobre essa questão da linearidade dentro da empresa, né, da questão de você ter todos como donos. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa que é extremamente talentosa em uma área, mas ela não tem aquela mentalidade de uma pessoa empreendedora, de uma pessoa que consegue ver aquela empresa como ela sendo dona daquela empresa. É possível trabalhar essa mentalidade em uma pessoa já talentosa? Ou seria mais interessante procurar uma pessoa que já tenha essas duas habilidades ali? Olha, vocês viram o primeiro slide que eu fiz: eu tenho uma, uma, um histórico de vida é, maluco, né? E eu continuo me reinventando. Eu estou me reinventando a todo instante. É, as pessoas são. O cérebro tem uma plasticidade brutal. Você consegue aprender coisas novas a todo instante. O que eu preciso ter motivação para isso? Preciso mostrar para a pessoa que ela vai, vai ser legal. Tem que ter um acolhimento. A gente é de tecnologia. Tem uns nerds que não falam nem com ele mesmo. né? O cara acho capaz de não, não falar nem sozinho, de tão fechado que o cara é. Agora, se você acolher, não, o cara, na, na turma dele, na, na, na, na, no grupo dele, ele é ativo. Agora, fora, o cara fica fechadão, não fala. Acolhe as pessoas, você tem um time que acolhe, um time que receba bem as pessoas, você tem uma motivação para ela e mostrar para ela o que ela deve fazer. Dificilmente ela. É, é, essa ideia de você ser dono de uma empresa, e ser dono significa você ter liberdade para chegar para o chefe e falar: chefe, eu tive uma ideia. E essa ideia vai ser ouvida e vai ser implementada. Eu fui dar consultoria de inovação para uma empresa aqui no Brasil, isso foi um barato, foi três meses. Fazer três meses e o dono da empresa uma empresa uma grande distribuidora de material de construção queria inovar na área ele falou olha eu tô com medo porque vê o que aconteceu com o Uber daqui a pouco esse negócio de distribuição de distribuidora de material de construção vai ter uma coisa diferente eu tô no sal então quero inovar falei pô legal então fiquei conversando com ele um bate papo no escritório aí ele falou vou te levar para você ver como é que é o nosso pátio como é que é a dinâmica os processos tal aí, desci com o cara eu acho que ele nunca tinha descido no pátio foi botar o pé então, um dos rapazes que estava no despacho de material, organização do material, chefe, o senhor por aqui, chefe, que prazer, quanto tempo, olha, é um prazer viver o nosso trabalho. Aí ele me apresentou, chefe, foi bom o senhor ter vindo, que eu tenho uma ideia que eu queria discutir com você. O cara abraçou ele e falou, meu filho, você é pago para trabalhar e não para ter ideia. Sabe quando esse cara vai ter outra ideia? E quem estava perto, nunca mais. Eu cheguei para o chefe, mas chefe, é o seguinte, não dá para inovar não, cara. Não, como não? Não dá. Para inovar a gente tem que mudar a tua cultura, tu e do teu gerente, porque todo mundo segue a cartilha do chefe, né? por isso que chefe é ruim. Né? O chefe permeia o estilo gerencial em toda a empresa. Não dá. Então, se você tem uma organização em que a, a liderança comprou essa ideia, mas comprou mesmo... E que tá, tem acolhimento E que tem paciência de trabalhar com as pessoas Isso funciona Não é de uma hora para outra Você pegar e todo mundo agora fala: agora todo mundo é chefe Eu vou quebrar no dia seguinte Você tem que desenvolver isso com o tempo Quem está nascendo agora pode selecionar as pessoas Para trabalhar no seu time Que tem essa ideia Você é chefe, é dono da empresa também Legal? Mais? Boa tarde Paulo Rogério Feina né? Até agora era é. <risos> É porque é o seguinte, é, eu admito que eu estou numa certa angústia, porque, primeiro, quando você falou que tinha doutorado, eu falei, deixa eu pesquisar aqui rapidamente, aí eu vi um pouco aqui no escavador físico, mestre, informática, doutorado, tudo certo? Tá. Semana que vem, eu vou fazer uma apresentação no mestrado a última etapa, prova oral. E eu vi que sua apresentação é fantástica. Obrigado. E a minha pergunta é a seguinte, né, é, vou competir com algumas pessoas, para tentar passar no processo seletivo e estar classificado no número mínimo de vagas, que é a de 5. Como você, com essa sua experiência de algumas décadas, e isso é uma coisa que eu admiro, faria a sua apresentação de mestrado para tentar convencer aquela banca. Obviamente, cada caso é um caso, né? a banca é do mestrado profissional em educação, porém, já me estou me preparando, mas eu achei interessante de repente pegar uma experiência de alguém que já passou. Por essas etapas. Né? E eu queria te perguntar: eu vou abrir uma empresa, minha empresa é o meu, nesse momento é o meu mestrado, eu quero passar. O que, que você, na sua experiência, faria? Olha, é, eu vou contar uma historinha também, não é minha, mas é, Jack Wells, presidente da General Electric, ex-presidente da General Electric, um, um grande nome de vendas, na área de marketing, tem livro sobre marketing. Ele quando foi contratado na General Elétrica, ele foi contratado para ser vendedor. E o chefe dele era um cara famoso na área de vendas, e ele tinha um teste para ver se o cara era bom vendedor, que era fulminante. Ele pegava o isqueiro, aqueles isqueiro zupo, sabe aqueles isqueiro americano de, de fluido de freio? De fluido de isqueiro? Todo cravejado de ouro, cravejado com pedras, que ele ganhou quando fez 25 anos de empresa. Sabe aquelas coisas assim? É um xodó. Ele entregava o isqueiro para o candidato e falou me convence a comprar essa porcaria. É a pior situação para um vendedor, quando o, o comprador conhece mais o produto do que o vendedor. E o cara dava, falava as vantagens do produto, as desvantagens, contava a história, o, o, o manual do vendedor. Chegou na vez o Jack Wells, né, quando ele foi contratado, o cara pegou o deu isqueiro para ele e falou, me convence a comprar essa porcaria. Ele olhou o isqueiro, pôs o bolso, 10 mil dólares para você ter o teu isqueiro de volta. Contratado. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai disputar no varejo. Tá? Porque é commodity, faça alguma coisa diferente. Proponha um projeto, um tema, ou se apresente de forma diferente. Qual vai ser essa diferença? Eu não sei, porque eu não estou na tua pele e não sei qual é o nível. O mercado acadêmico é meio refratário a inovações. Mas tente, cara. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter que ser um trabalho. Que realmente cative os caras. Não é um jeito é de descobrir o que é que eles escreveram recentemente e fazer um trabalho em cima do paper deles. <risos> Conheça o teu interlocutor. Pode ser por aí. Mas se não inove. Seja audacioso. O que você pode perder? Tá legal? Mais algum? Acabou o tempo? Tem mais alguma? Acabou. Cabe mais uma pergunta. Alguém quer fazer? Não? Sou casado. Ah, diga. <risos> Bom, boa tarde, meu nome é Glauber. É, você falou sobre... Bom, se você vai, é, vai inovar, você foca no que você entende, o que você gosta e o restante você terceiriza. Como fazer isso é, no início, já que você tem pouco dinheiro, e principalmente conseguir trabalhar junto? O que você entende, o que é o core desse, desse, dessa inovação, desse trabalho e área comercial? Olha... É, mais ou menos o que eu estava falando para ele se você fizer o que todo mundo faz você não vai conseguir mercado, você vai disputar preço é, há, um, há um há um ano eu faço parte de um sindicato da indústria da informação e faço parte do núcleo de inovação da fibra, da federação de indústrias de Brasília e o pessoal da, da indústria de bares e restaurantes, sindicato de bares e restaurantes que é afiliado estava reclamando, os donos de padaria que pãozinho não dá dinheiro só dá trabalho, pãozinho, pãozinho francês. Eu falei, cara, pãozinho não dá dinheiro, é um saco, mas você tem que ter. Padaria tem que ter pãozinho, né? senão é na padaria. Aí eu falei para ele, faz o seguinte, dá de graça. Faz uma fila, um corredor polonês de produtos, nem, você já viu o caixa da loja americana? Aquele corredor polonês? Coloca o pãozinho lá no fundo da tua loja, faz todo mundo andar por um labirinto de produtos, vai lá e pega o pãozinho de graça. Com certeza, no caminhar até lá, ele vai pegar mais alguma coisa. É aí que você ganha dinheiro. Então, inventa formas diferentes de você cativar o teu cliente. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter que disputar preço. E disputar preço é a pior coisa que tem. Você tem que fazer algo diferente. Como criar? Cara, é... Eu não ia dizer que você vai perder os cabelos por isso, mas é, o caminho já está andado. É, é, rapaz, é pensar... Pensar do lado de fora, ver experiências de outras indústrias, dinheiro não é problema. Se você está começando agora com uma ideia inovadora, principalmente se for uma área de tecnologia, você tem aí a FAPDF, a Fundação Para Pesquisa, dando editais para inovação. Para pequenas empresas que estão com startups, que estão começando. já teve três, é o terceiro ano que vai ter digital de startup. Você pega ali uns 30, 40 mil reais, que já é um dinheirinho bom para começar. Fundo perdido, você não vai ter que devolver. Tem que fazer direito, né? Mas já é um bom dinheiro. Você tem outros projetos, tem vários órgãos de fomento que colocam dinheiro numa boa ideia. Por incrível que pareça, faltam boas ideias. Não falta dinheiro. E se a tua ideia for muito boa, tem um monte de investidor. Eu tenho um fundo aqui de Brasília, foi criado por colegas meus. Eles têm 50 milhões de reais para colocar em empresas. Cada ticket é de 5 milhões. Eles fazem investimento de 5 milhões. Em uma empresa. Eles já estão há seis meses procurando duas empresas, tem duas vagas, ele não acha duas empresas. Ninguém quer ganhar 5 milhões de reais numa empresa. Eles vão falar com a ex-mulher, porque senão eles rapidinho ela liquidava os 5 milhões. Mas é, faltam projetos. O cara não vai também colocar 5 milhões em uma empresa só porque está sobrando 5 milhões. Né, eles são extremamente é, rigorosos no, no, nos critérios de seleção. Mas dinheiro não é problema. Boas ideias é que faltam. Boas ideias que sobrevivem, né? Posso sobreviver a um crivo de um investidor. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela paciência. Desculpa alguma brincadeira.